Fruta, agricultor, dipstick, único hoje, cisne, fingir, marmoto, mola, tela, fingir, apertado, gancho, passeio, acreditar, ruim, bater, ela, garra, grande, discar, autónomo, ciclomotor, sinal, bolsas, deixar, usurpar, carrapato, internacional, agrilhoado galos malte desfiladeiro, filmes, tabuleta, anão, aguaceiro, caribe, nove, poesia, acusado, embaixador, depressão, descendente, guardanapo, mimo, quiosque, marfim, duplo, véu, quarteto, lago, ferro, floresta, ateu, interceptar, carteira, voleibol, ruz sexta, vagabundo, canil, atleta, pulmão, enviar, tapa, fragmento, abelha, venez Apertado, representar maturidade, dominóis, buchichudo, licor, garra, uso real, atual, faquir, Rani montero dentro grave, defesa, temperatura, aplauso, catástrofe, captura, silenciador, taberna, Vadiu velas, afrouxar, duplicar, lábios, escotilha noivo, demolir erotismo, antena, fatiado, Tulipe capital, poro, clara, gengivas, dinheiro, princesa, reflexão, lareira, ordem, nervoso, falha, arqueologia, ajudar, santo, calças, mil, salão, cumprimentar, tubarão, esportista, oculista, insulto, rainha, cardeais, barriga, nave, cabide, blefe, machado, pausa, agrilhoado, boca, maldade. Olá, desenhos, massagista, bússola, coroa, faculdade e erma. e esmolas esmolas, apache, relance, shampoo, universidade, trampolim, mergulho, positivo, roteio, frutas, joaninha, DVD, parque, cirurgia, cerdas, pagar, concerto, pratos, perfumaria, costa, pena, dado, assustar, rato, parafuso, coletar, lenha, ataque, fatiado, gravata, acreditar, revolutions, feminino, pugilista, marte, lei, passeio, janeiro, verniz, fundiu, barulhento, filme, spray, espectador, caminho, chefe, amor, pinturas, acusado, crítico, galope, pacote, safira, margarida, transbordar, ouro.